Fala galera, tudo bem? Hoje vamos de mais um vídeo e o tema de hoje é a rede social que mais está bombando na atualidade, o Instagram. Mais especificamente, vamos falar de promoção de anúncios ou promoção de fotos primeiro antes de tudo você tem que saber o porquê você deve patrocinar ou promover os seus conteúdos no instagram você deve saber que cada vez mais o instagram está diminuindo o alcance das postagens que você faz visto que para você ter um bom alcance alcançar o seu público-alvo e atingir o seu objetivo você vai ter que começar a patrocinar ou promover os seus conteúdos assim ele terá o alcance que você precisa certo antes de tudo antes de você promover o seu conteúdo você tem que olhar se o seu perfil está como comercial caso o seu perfil não esteja como comercial você terá que migrar ele só é possível promover um conteúdo no instagram se você tem o perfil comercial certo se você já tem o seu perfil comercial é muito simples basta você abrir o seu instagram clicar no seu perfil na fotinha que tem no rodapé do seu instagram clicando lá vai abrir o seu perfil feito isso vai ter um botãozinho chamado promover clicou no botãozinho promover ou promoções você vai ter que escolher para onde você quer destinar o seu público você tem três opções e a primeira é encaminhar as pessoas para o seu instagram o que, que isso significa você vai fazer uma postagem e quando a pessoa clicar no botão da sua postagem ela vai visitar o seu instagram e para que, que a gente utiliza isso caso você queira mostrar o seu conteúdo para outras pessoas tentar conseguir novos seguidores esse é muito interessante então você vai lá, faz uma postagem bem bacana, patrocina ela para você é, levar as pessoas para o seu Instagram e conhecer o seu perfil. O segundo direcionamento também é muito interessante, que é o para encaminhar as pessoas para o seu site. E para que, que a gente utiliza isso? Caso você tenha um site que venda online ou um site de inscrições para um curso ou seja lá o que for. Você deve utilizar esse direcionamento, que é levar a pessoa para o seu site, para preencher um formulário, para visitar o, o seu site, ver uma galeria de fotos, saber mais. Esse é muito interessante e extremamente utilizado para aumentar as conversões, principalmente em vendas. O terceiro direcionamento é para você pedir para que os usuários do Instagram enviem uma mensagem direta para você. Normalmente utilizado para pessoas que querem é, façam, fazem uma postagem e pedem para você agendar alguma coisa, é, agendar uma ida ao dentista, agendar uma, um cabeleireiro, agendar uma unha, agendar uma visita. Então, se você tem como, como esse objetivo a, a sua postagem, esse direcionamento é bem interessante para você. Certinho, escolheu o seu direcionamento? O próximo passo é escolher o seu público-alvo. É aí que muita gente erra. Este é o momento de você selecionar quem você gostaria que visse a sua postagem. Certo? O primeiro que ele mostra é o automático. O que, que é o automático? Tanto o Facebook quanto o Instagram, eles analisam todo mundo que segue a sua página. Um exemplo, você é uma dentista é, e que posta sobre... É, harmonização facial, clareamento de dentes, então o, o Instagram vai gravando toda a sua área de atuação, né? o local também, e ele mostra a sua postagem para públicos semelhantes, certo? Então, neste caso, você deixa na mão da ferramenta escolher para quem vai mostrar a sua postagem. E na segunda opção, que eu acredito que é até mais interessante, você mesmo escolhe o seu público-alvo. Então, você clica ali no botãozinho, que ele vai abrir uma série de, de campos para você preencher com o seu público-alvo. Clicou em criar o seu público? O primeiro dele é o nome do público. E para que isso serve? É apenas uma nomenclatura que vai ficar salva, que você vai saber aquele público, é formado por idade localização que você já escolheu então é uma configuração prévia para facilitar os seus próximos anúncios então dê um nome fácil e prático para que nas próximas vezes você consiga lembrar feito isso você tem que escolher a localização então se você é de são paulo marque são paulo como cidade se é de campo grande coloca campo grande enfim também tem a opção de você escolher o raio você pode colocar a sua rua e é em quantos quilômetros você quer que alcance pessoas. O terceiro item são os interesses. E o que é isso? São você analisa quem é o seu público e começa a colocar os interesses dele. Por exemplo, você tem uma padaria. Você vai colocar como interesse pessoas que tenham que gostem de doces, de pães, de salgados, de bebidas. E aí o Instagram vai direcionar para esses interesses e por último e mais simples idade e gênero então se você vende para homem e mulher você marca homem e mulher e coloca a idade também então há ah, de 20 a 40 anos ou se você é uma loja de roupa feminina marca só é, o público feminino feito isso é só clicar em ok e seguir os próximos passos ok vamos para o último passo é a escolha do orçamento e a duração da sua campanha então se a sua promoção você está postando uma promoção de roupa e tem data data de, de término você coloca lá quantos dias que você quer que dure até o término da sua promoção lembrando que ele multiplica a quantidade de dias vezes o orçamento que você selecionou então se você quer uma duração de 10 dias e colocou o orçamento de 5 reais ele vai pegar 10 vezes 5 reais então vai totalizar um gasto de 50 reais certinho feito isso você clica no próximo passo e só revisa estando tudo certo dá um concluir lá que o seu anúncio brevemente vai começar a rodar no instagram então é isso galera hoje falamos de como promover anúncios no instagram e se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal e dar a sua curtida. Isso vai nos ajudar muito. Até mais. Caraca.